Clico no botão Novo, já que é um novo registro de avaliação de bens. Seleciono o interessado, que é o caso do indústria de plástico, que é o nosso exemplo. E o nosso avaliador, que é o João. Agora vamos informar a agência que vai ser feita a avaliação. Vou escolher a maracanal CE, é. a precisão vai ser normal, exemplo, vamos utilizar a data mês passado, vai ser 18 de 12 2022 a 30 12 2022. Vamos descrever o objetivo da avaliação. Pronto, após preencher todos os campos, clico em Incluir. Caso seja feita alguma alteração, eu clico em Atualizar. Pronto, feito isso, o registro de avaliação de base foi parcialmente terminado.